Felinhos! Análise de quedas na vossa casa. Fiz uma adaptação aqui, luxo, pra ficar mais próximo a você. No vídeo antigo eu falei o que, que vocês achavam melhor: colocar 3 vídeos, 4 vídeos, 20 minutos e tal. Mas eu confesso que eu acho que vou colocar 4 nesse, porque tá vindo tanta queda que eu tô muito atrasado com os vídeos, tá? É, também devido à minha correria diária. Então eu te peço desculpas, peço que inclusive se você me manda por documento alguma coisa, você. Não delete, porque eu vou chegar lá. Se eu não te mandei um e-mail falando ó, oh filho, esse aqui eu já fiz parecido, tá nesse vídeo aqui. Deixa ele, tio que eu chego nele, beleza? Pra você tem uma noção, nós estamos falando aqui do dia 9 de janeiro. Ah, não tô tão atrasado lá no Betá. Tá bom, tá bom, tá bom. Você sabe, né? O que você sabe? Se a sua máquina trava, a HFW informática resolve o problema e vai tirar aquele lag. Vai resolver luxuosamente. Então entre em contato aqui embaixo, Tá, telefone, contato, site Luxo Sem problemas Sem máquina hackeada Fala filho, me chamo William Ribeiro Tem uma ZX10 r 2013, 2014 Gostaria que você analisasse minha queda Acelerei a moto depois que passei Em um cruzamento aqui no bairro Mas quando voltei o acelerador para reduzir A moto no freio motor Ela continuou acelerando Garrou o cabo do acelerador na minha opinião Pode ter sido outra coisa, mas eu não sei <risos> Eu acho que foi outra coisa, mas tudo bem. Apertei a embreagem e o freio da frente para tentar reduzir a velocidade. Então veja só: A embreagem e o freio da frente, se você aperta, é aquela frenagem de emergência, né? Porque daí você vai eliminar completamente o freio motor que é parar para estancar. Então se você estava contando o freio motor e apertou a embreagem para parar, você já eliminou o freio motor. Se você está acostumado àquela frenagem mais. When... When... E se você gosta de bastante freio motor, vai comer numa Ducati, ali você vai ter muito freio motor. Mas como a rua estava molhada, tinha acabado de chover, outro, outro cenário perfeito é acelerar em ruas molhadas, tá? A frente da moto escorregou e ocorreu a queda, segue o vídeo. Eu estava de supercorsa sc 1 na dianteira com 32 libras, perfeito. O SC1 também é um pneu excelente para pisos molhados, tá? O melhor pneu que tem. Conta é ironia. É a ironia. Valeu, filho. Tamo junto together. Bom, fica com o vídeo aí, vamos dar uma olhada. Voa. Percebemos aqui uma imagem de segurança, certo? Como eu posso ver aqui, a câmera 4, tá lá embaixo. Olha, é, filhinho, essa rua aqui é uma rua, independente de ela estar tá molhada ou tá estar seca, excelente pra acelerar, tá? Contei ironia. Porra, filha, pelo amor de Deus, olha PV aqui, aqui, tudo dando a cara, dá até pra pescar esse aqui, ó, jogar uma varinha ali, ó. faz aquela de bambu mesmo, pesca e pague. Tem o cena no chão! Tá? No chão. Brian. E vamos ver o que vem por aí. Uma análise diferenciada. Parece aquele filme que vai dar besteira. E vai, né? aqueles vídeos que dá besteira. Bom, o Ciena vai embora. Não, ele parou. Ele volta. É isso? Olha aí que luxo. Puta, que fantástico. Você percebe que é aqui, ó. Já começa que não sabe o que tá fazendo ó, na vida. Então aqui... É um, isso é um dispositivo É um dispositivo importantíssimo E esses dispositivos estão espalhados por nossas vidas Eles acontecem na estrada, na rua, em qualquer lugar São pessoas que não sabem o que estão fazendo né? Se você chegar bem rápido né? Ele fala assim, seu nome é RG? Hã? O que? Tá travado, isso aqui é um, é um NPC Uma estacionada maravilhosa E aí sim Caraca, velho Eu vou aviser Aí o cara... Ô irmão! Você me atrapalhou, velho. Eu tava indo e voltando no carro 20 vezes e.. né? Caraca, Chico! Aquela cara de tipo.. Puta que pariu. Não, fica tranquilo, velho. Ó, você vê que o cara do centro tá sentindo a dor. Ó. Foi uma cena foi uma punk Chico. Você tá bem, filho? Costelinha f... tá tudo zerado? Como é que tá isso aí? Veja de novo aqui, vamos lá. Nossa filha, mas nesse chão, irmão, desse jeito, SC1, com freio motor, sem freio motor, é uma frenada muito perigosa nessa forma. Não pode ser da rua assim. Nossa, ela saiu sem avisar absolutamente nada. hora sem gosto, ela. E outra. Se o pneu estava geladinho, então. Aí o S. Super Corsa SC, SP, pneu de alta performance, só funciona quentinho. Se ele está gelado e se. E pega uma situação dessa e principalmente o SC é um pneu de pista ele não tem silica por não ter silica ele varia muito rápido a temperatura e pode alterar muito o efeito do pneu por isso que ele é um uso de pista somente e clima seco na pista a variação de temperatura é muito menor e geralmente é sempre para mais então você consegue trabalhar com cobertor de pneu ter uma certa calibragem e garantir que vai estar tá uma, duas libras no máximo, a mais por causa do grife e tal. Quando você tem uma variação de piso, dependendo se de você estava andando quente e pega, ele de, despenca a temperatura junto. Então ele, ele acaba copiando muito. E a silica no pneu, por isso que é usado na rua, para justamente não ter tanta variação de temperatura, para que você consiga ter um pneu mais eficiente em diversas situações de pisos assim. Tá? Então aqui ela sai sem avisar absolutamente nada. E ainda bem que você virou de costas aqui, ó. Puta, que panca, velho. Já vou a viseira. A viseira tava com fita isolante, filho? Nossa, que pancol. A minha dica aqui é não acelere numa rua dessa, numa situação dessa. Principalmente, nessas situações aqui parece tudo, entendeu? Aqui no caso foi o NPC aqui do Siena. Mas esquece, esquece de acelerar em rua assim. Isso aqui é pra passar tranquilinho e já era e acabou. Se puder ainda, carrega a moto. Pega um carro, carrega, sai dessa rua e acelera numa outra rua, entendeu? Independente de ter agarrado o acelerador, eu não acho que foi isso não, é, aqui foi muito mais efeito de pneu, com um asfalto totalmente porco, com uma situação totalmente adversa do cara vindo e voltando e você plau, e aí já era, porque como você está acostumado com um pneu luxo que você pode errar na frenagem da dosagem, que ele fica lá, que é uma mãe supercorsa, nessas situações de piso, ele te mostra que não foi feito para, tá? Então é isso aí. Vamos para o próximo, felinho. Together, né? Vamos lá. A análise de quedas passei direto da curva. Danubeu. Fala, Chico. Não pensei que iria parar aqui tão cedo. Mas vamos lá. Estou em SP há um mês e já fui logo andar com a minha MT-09 na entrada dos almeiros. Decidi não ajustar a calibragem dos pneus. Perfeito. Perfeito. Pois era apenas um, um reconhecimento da estrada. Perfeito. Utilizo um par Diablo Rosso 3. 33 na dianteira, 40 na traseira, perfeito! Perfeito! Próximo, dedicação do manual para a rua. Perfeito, conta ironia, conta ironia. Se você vai andar boneco, realmente com reconhecimento, andar luxinho, quietinho, pode usar a calibragem. Todos os meus testes que eu faço das motos, eu uso a calibragem do manual. Eu não fico parando para ficar ajustando a calibragem, primeiro que não pode e nem dá tempo. Então a calibragem que eu ando, inclusive, é a do manual. Seja na pista, seja não sei o que, na f 800 na f 900 foi assim também, RWM. Então, luxinho. Aliás, outra coisa, parênteses rápido. Rosso 3. Para quem tem moto baixa cilindrada, R3, ninjinha, tá com dificuldade de achar o. Ah! Uh! O 150, pode colocar o rosto 3. Excelente pneu. Ficou bom na, na, nas altas Nas baixas, maravilhoso Na twister, então, só pra pneu na moto Então pode ficar tranquilo Vai de rosto três, vocês vão gostar bastante Então tá é um pneu que vai durar bem, tem um grip legal Pra moto de baixa, pra MT19 já não recomendo Mas se você for andar tranquilo Vamos aí, together, né? Bom, eu me empolguei um pouco Olha aí, olha lá Saiu pra fazer o reconhecimento e se empolgou um, um pouco Quem nunca, né? Eu adoro isso, porque tipo, eu vou fazer o reconhecimento Eu não conheço eu não conheço, por isso que eu falo às vezes quando o cara. às vezes. é, tá mais difícil agora, mas às vezes. ó, oh, tá passando a velocidade da via, olha lá, vai, vai, vai morrer, tá vendo? Eu não conheço um desgraça que não, em qualquer momento do rolê, não passe da velocidade da via ou em algum momento não acelere. Se você faz isso, acabou o rolê reconhecimento ou qualquer coisa, você tá indo para um rolê diferente. Então, por isso que eu falo, é melhor você sempre estar tá com o melhor. Então, seja um bom pneu. Seja uma calibrada de luxo, seja um bacacão top, capacete top, porque você não sabe. O instinto te convida, já era. Eu vou aqui, ó. acordei, eu quero dar um grifinho aqui, tal, tal, tal. Então esse papá é o... e já era. Você entendeu, filho? Por isso não essa pegada. Bom, me empolguei um pouco. A outra coisa aqui, um parênteses. Vocês sabem que está tendo bastante romeiros, né? Eu vou pedir uma gentileza. Se for para fazer essas coisas, não fazem romeiros, vai? Né? que é um lugar mais que a galera, né, outras regiões, porque é tão gostosinho esse quintalzinho para andar, né, eu ando lá desde 2015, eu nunca fiz nenhum besteirozinho lá, porque é um rolê pacífico, boneco, se vocês começarem a cagar muito, vocês vão acabar com o meu quintalzinho também, e você não quer acabar com o meu rolê, então eu conto com você para parar com cagadas em Romeiros, tá bom, beleza, então tá, tem lá o Todo -tonto em Romeiros, a galerinha boa, todo mundo que anda chugedinha ali eu sempre troco uma ideia também deixa todo não custa nada separar lá pô às vezes você está na dificuldade pô, o cara te dá um orientamento entendeu faz um testamento já era agora se você vai andar de manhã inclusive já não está errado também porque de manhã é o horário do ciclista então a gente tem já um acordo né então ciclista de manhã motinho lá pa tal então na hora do almoço motinho e tal e assim vai Entendeu, filhinho? Eu me empolguei um pouco, comecei a curvar de leve, Nisso passou outro motoque e acenou pra mim. Aquele sinal que fazemos quando vemos outro motoca na estrada. Eu manco um pouco, sabia? Faz tempo que eu não faço esse sinal. É para ser educado. Eu fui responder e é a mão esquerda. No início da curva. Ainda no treio braking. Não, mas peraí. A mão esquerda é a da embreagem. Não é? O trail breaking é na direita. E comenta aí, Durval. O susto já foi dado. Abraço, meu velho. Mandei um alô pra você no Instagram também. Eu sou o RR5N. É nóis. Que... Fica com o vídeo aí. Show. E você vê que é uma estrada eclética Tem corrida, tem carro, tem cavalo Tem bicicleta, tem gatinho Tem ó, um monte de coisinha legal a é uma estrada eclética é uma, cidade, é uma estrada eclética Romeiros daqui a pouco tá igual a Vila da polícia de Domingo Vamos lá Olha lá os bichinhos ó Bichinhos, tá vendo? Olha aí, que luxo Você enxergou esse cara que eu alguma coisa aqui, não? Eu não tô vendo isso. É esse aí que eu passar. É. Eu só tô vendo que ele tá sem luva, dono meu. Isso eu consigo ver daqui. Ele tirou a mãozinha, ele tirou a mãozinha já. Aonde que tirou a mão, dona meu? Vou precisar da sua ajuda aqui porque eu não tô vendo já nenhuma. Acho que ele conversou sozinho aqui. Ele que quis ser, ser muito amigão. Daqui não dá pra uhum. ver nada de tirada de lua. Aí, aí, aí, aí. Aqui ó, esse. Não, e aquele? Não, então, ele, ele, ele dá pra ver que ele tira um pouquinho. Aonde? Não, que visão é essa? Não, tá, tá, tá perto. Não, não. Não tem, não tem. Ele tá sozinho aqui. Conversou sozinho. Aonde, velho? Aí ó. A mão tá parada aqui, velho. Desculpa te falar, mas você tava só, você, você, você trocou ideia sozinho. Você se matou sozinho. Eu vou te explicar uma coisa. Não, eu tô falando daquele, não esse. Esse aqui é super simpático. É. Tô falando daquele lá, aquele não é simpático. Entendeu? E você vê que não teve porque aqui, ó. ó aqui tá bonito, a concentração máxima e tal. Mas, ó, frame of frame. Ó, não tem tirar de mão do Guidão. A mão tá aqui, ó, quer? Foi sozinho. Teve, aqui não teve, não teve a resposta. Esse que é o problema, mas eu vou te falar o porquê. Olha, olha, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. Uh. se vê um outro carro de frente aqui enfim deixa eu te explicar uma coisa importante é importante você saber esse você vai fazer quando você tiver de Harley Davidson ou qualquer custom por quê porque a velocidade tá bem mais baixa e existe esse pa tal o oh, o oh. e isso aqui às vezes muitas vezes não é nem o um o oh. é tá fazendo olha ali entendeu então é isso que você tem que Entender. Se você tá numa moto next, né, street, tá? Não sei o que lá. Por você tá numa Seja Cg. Como que você cumprimenta o outro cara? lê, Aí o cara já sabe que é do Guariguar, entendeu? Ou lê, E põe. Aí o cara do outro lado faz também. Se tiver de Cg, na correria e tal. A mala meio caída pro lado aqui, ó. Sempre na Delivereda, e já era. Se você não tá de Cg, e tal, as populares. O que, que você vai fazer se você tá numa moto dessa? É isso aqui no máximo, ó. E já era, ó. Beleza, acabou. Se não, não, é grifo. Porque se o cara tiver oportunidade de no seu rolê do seu lado e não te conhece, ele vai querer te dar um grifinho. Ele vai querer esquentar você. Então você não pode ficar, você entendeu? É, meu, aqui ó, concentração e tal, aquele meu primeiro de curvas. Curvas, faça tudo ao seu redor, mas você tá concentrado na curva. Quer complementar? neque despido de caraca é isso aqui, ó. Se tá passando uma lombada e tal, linha reta, é isso aqui, você quer dar um pá, já era. Mas se não, aqui ó, e grife, entendeu? Ou então aqui ainda, e grifo, tá? Esse sinal é só custom, e geralmente é, tá vazando ali, entendeu? É isso. Então, próximo vídeo. Leonardo Hartcamp Fala, felinho por incrível que pareça, acabei levando um tom. Olha aí, olha, me dá até roto isso. Depois de te conhecer pessoalmente, ou seja, me chamou de azar. Isso aí, me chamou de azar. Filho, eu não sou um azar. Ó, estava no track, encapuava, tudo dando certo. Olha aí. Me chamou de azar Tá no meu? Ó, abaixando o tempo. Até que o pior acontece. O piloto da frente é meu amigo. Não é? Vim tentando uma brecha para ultrapassar, mas você é brother, brother. E tudo acontece muito rápido. Sem chance de fazer qualquer coisa. Quando eu vi, tava cheio de grama Calibragem 32 dianteiro, 27 traseiro, Tá bom. Ele mandou uns shorts aqui, fica com o vídeo. Ah, wonderful! É, vou falar uma coisa para vocês, importante, tá? Seja na pista, seja na rua. Duas dicas aqui, mas só pra vocês entenderem, ó. Já acontece muito, tá vendo que a linha tá idêntica, idêntica, idêntica, aí se o cara faz qualquer tipo de erro, se o cara se perde, que ele se perdeu aqui ó, se perdeu, ó. o primeiro já se perdeu, a moto cresce, fica gigante de uma hora pra outra, se for de pista não tem luz de freio, ela faz assim ó, pum, e aí num susto você, e já é, aqui é uma alicatada forte, porque você tava no mesmo traço dele, tá, e aí ó, então duas coisas que eu quero falar aqui pra vocês, e isso acontece, inclusive, quando eu estou com personal, né? curso, é, eu seguro bastante os alunos, mas personal, às vezes eu coloco o aluno que está comigo na frente, e ele é mais rápido, porque eu trabalho o eu trabalho posicionamento, eu trabalho várias coisas que o cara que está na bateria C não sabe. Tem muito cara que vai nascer, nunca fez curso, nunca fez nada, ou fez online, e não é a mesma coisa. Então, o que, que acontece muito? Até mesmo com esse cara que está no personal, ou o cara que está inexperiente na pista. Ele vê o cara, e se você está chegando nesse cara, ele não é uma referência boa para você. Porque você está chegando nele, então você está mais rápido. Claro, se o cara está de 300 e você está de 1.000, é uma coisa se você chegar na reta, porque no miolo provavelmente você não vai chegar. Mas vamos supor na situação que está os dois de 300, os dois de 600 ou os dois de 1.000. Você está chegando, então você é mais rápido. Essa referência para você não serve. Se você está na bateria C, na bateria B, na A, já é uma galera que anda um pouco mais, já sabe um pouquinho mais de traço e tal, mas mesmo assim, dependendo do que for, se estiver chegando, não serve, tá? Por quê? Porque você estava no traçado certo, automaticamente você começa a fazer o traçado errado e aí qualquer merda que der, você está rendido, tá? Então o que, que você tem que fazer? Primeira coisa, se você está chegando, você não pode estar tá no mesmo traço que o cara está lento, porque aqui o cara está já errado nessa saída de curva. Aqui mesmo, eu já falei em alguns vídeos meus, que esse, esse contornão todo, vai pra lá, vem pra cá, só que é pra cantar em tá 300, porque precisa do acelerador para posicionar a moto. 600 e é grifinho entra com trail break e já era, não precisa fazer todo esse S, a pista fica maior. Então assim ó, já entra antes fechado, se você entrar antes fechado, você vai sair espalhado, certo? Bom, e aí o que que acontece? Você tem que ter uma noção de onde é confortável para você ultrapassar. Tá? Então você faz uma análise aqui. E você nunca pode estar tá atrás, você está ou aqui ou aqui. E se você for passar, é melhor sempre poder passar por dentro. Tá? Então policia é isso, é o que eu vejo sempre no track day. O cara é mais rápido, ele chega no cara, o cara vira o target, já é errado, e o cara começa a fazer o mesmo traçado errado. Ele estava fazendo tudo certo, ele começa a errar junto, esse aqui erra e o cara erra também. Acontece tanto na pista quanto na estrada na estrada. Por que, que os rolês que você olha do meu canal é legal de ver, sempre tem a broderagem e eu ando com os mesmos casos e tá tudo certo? Porque existe um combinado que não sai caro antes. Ninguém precisa provar nada pra ninguém, esse é o primeiro ponto. Segundo, eu já falo, quer ir na frente? Eu vou atrás e fico. Posso ir na frente? Eu vou na frente e fico. E já era. Eu não vou ficar empurrando o cara, eu não vou ficar enchendo o saco do cara, eu fico, lógico, estamos gravando lá... Eu quero fazer um negócio assim pra você ficar feliz aí, que você gosta da drena tal, não sei o que. E eu, e eu sei que é legal. Mas assim, combinado é combinado. Vai na frente, vai na frente. Então você tá num brother no track day pô, revés a bateria. Ó, essa você vai na frente, essa eu vou na, vou na frente. Ou então, três voltas, três voltas, troca. Já era. Por quê? Porque assim não dá problema. Você não tenta ultrapassar num lugar que não dá. E você também não fica cheirabunda. Que isso também é muito ruim. Uma coisa é, você... Por exemplo, numa etapa, na pista, tal você tem um tempo, você está virando 1,45 e o cara está virando 1,44, esse cara é bom para você. Você virou 44, já vai para o cara do 43. Você virou 43, já vai para o cara do 42. Também você não pode fazer, está virando 45, vai pegar a cara de 40, você vai cair. 5 segundos são 5 anos. Então, tudo isso, vocês têm que ter uma ideia para não acontecer isso aqui. Não é bom cheirar a bunda de ninguém na estrada ou na pista, na moto e, principalmente, se você chega... Com certeza essa referência da frente não é boa pra você. Beleza, filhinhos? Então aí não tem o que fazer. A moto cresceu pra você não matar seu amigo que também errou. Você se mata antes, entendeu? Se você tivesse um pouco mais aqui, tivesse posicionado um pouco melhor aqui, ou mesmo nessa que tivesse dado lugarzinho, sem você entrava, ele ia recolher e já era. Mas o ideal ainda era sair aqui nesse caso, quando tá mais início, pede esse aqui, ó, fica no S aqui, na chiquenizinha, faz as três, tal, tal, tal, tal, tal. Passa ele antes daquela curvinha no cotovelo, porque aqui é uma curva de direita e todo mundo faz a mesma cagada. Fica aqui cozinhando galo e sai pra cá, em vez de espalhar a essa zebra. Então encosta no cara aqui, ó eu prometo pra você, ele vai vir pra cá, você já dá o gás e entra aqui. ó Você tem um espaço de reta aqui em cima confortável, dá pra entrar tranquilo, porque o cara vai até o L ponto da fazenda e aí você consegue fazer uma ultrapassagem de segunda. Segura. De segunda? É de segunda também ó. Tá bom? Together, próximo e-mail. Johan Christopher Fala, filho. Antes de qualquer coisa, obrigado. Valeu da noite. É nós. É... gostaria de expressar a minha gratidão. É? E por todos esses anos, que você... todos esses anos que você dedica a nossos seguidores. É mais vida, together. É um prazer poder ajudar e estar tá aí com vocês e de alguma forma sendo o seu sensei virtual, nos entregando sem custo algum todo o seu conhecimento. Obrigado, filho. É isso aí. Graças a isso, eu demorei alguns anos para encontrar a minha queda, minha primeira queda. E quando encontrei, estava com todos os equipamentos de proteção e no cartódromo. Aí sim, Danubeu. É, eu estava na minha segunda bateria, primeira vez no cartódromo Rio Negro Solimões, Rio Negro Paraná. Tentando me conectar melhor com o traçado, mas me empolguei e em tentei acompanhar o filho da frente e ao, comprei um light, um lote. Ainda é, aí, filho. Olha só. Cê, todos esses anos de gratidão, chugadinha. Primeira vez no cartódromo, na segunda bateria você quer inventar? Na segunda? Por que você que faz isso? Aí assim, ó, o SuperCorsa SPV3, 110, 70, 150, 60. Você achou o SuperCorsa 150, 60? Pô, tesão, hein? Aí, filho, super é mesmo? Certeza, filho? SP, 1560? então tesão. Pronto, SuperCorsa SPV3, 150, 60 na traseira, perfecte. Calibragem, dianteiro 28, traseiro 25 quente. Tá bom também. Jogaria um 29. Jogaria um 29 pra... E... Fica com o vídeo. decide, hein? como vai ser esse final mas o motor da ninja ah, ele tá conversando aqui, provavelmente ele tá mais lançado. vamos ver, peraí vamos lá. ó, aqui tanto você quanto ele, podia estar tá mais perto da zebra tá filho, você fechou lá no finalzão e, se bem que tá faltando zebra nessa pista, eu podia continuar mais zebra aqui também, né? Tô ligado. Tô ligado. Vamos lá. Bom, um pouquinho mais perto da zebra também. Um pouquinho mais perto. Mas é a sua primeira vez, né? Mas tá bom. E ó, nessa distância do Sigo Mestre, tá legal também. Senão a besteira não tá tão perto. E é isso que eu falei pra vocês naquele exemplo. Eu não tinha visto esse vídeo ainda. Ó. Tá aqui tá aqui, ó. Tá bem? Por mais que você esteja, porque se dá uma besteirose, o cara já vai sair de cena aqui, ó. E você tá aqui, entendeu? Se você ficar por fora aqui ou atrás, já era. Quando você tá é, estudando uma ultrapassagem, né? Que é o que ele tava fazendo aqui, que eu achei muito cedo na segunda bateria que queria fazer isso. Mas tudo bem, vamos lá. Aqui, ó, aqui tá bom. Aqui tá excelente. Excelente. Excelente. Os dois aqui fecharam muito. Já tinha que estar espalhado aqui naquela lá, ó. Ó, ó. Ó, ó. Falou. Ah, nesse momento estávamos virando dois segundos mais lentes que minha melhor volta. Ele está dizendo que ele estava... Mal... vamos lá. É... Ó, ele entrou legal. Você entrou um pouco longe. Ó, ele sai bem melhor aqui na zebra tá vendo? Ó. Ó, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Planeja sair forte na próxima curva para tentar a ultrapassagem. Nessa distância, filho. Empurrou, empurrou. E... E aí, olha o outro filho, o outro filhinho já tava no grude, não. Já tava no Você viu? Essa que é a fita da, da pista, é isso que eu falo pra vocês. Por isso que eu, eu, eu, eu digo. E aí, por isso os, os negócios de deslizar de no macacão e tal. Se você tá andando e, e tá no, no trenzinho, no oba-oba, velho, se o cara cai, concentra no fim da curva que você tava tá fazendo. Não toca nele porque você vai em cima dele. Ele vai sair de cena. Sempre sai de cena. Então é bom pra você não atropelar. Porque se você foca. O target vira nele e você passa com a moto em cima. Mas vamos lá. Aqui deu aquela inclinada master, irmão. E ó, pau. É aí o pneu aqui, ó. O traseirinho deu aquelas saídas, de leves. Que a gente acha que não. Mas esses desligos assim, pelúcia. Se você tá muito inclinado e acelera. Cara, a chance de dar um rolê estranho é um, dois, né? Aqui ó, chegou forte carregando a frente e já soltou e ó, um Aqui Aquela te deixa. Você entendeu? Aqui, filho, ó. E uma coisa também que é, que é muito interessante, que te ajuda a descobrir se foi dianteira e traseira, geralmente. Você tá vendo que o guidão fechou assim, ó? Pra fora. Geralmente quando é pra fora, ela tá escapando de traseira. Quando ela fecha pra dentro, ela tá escapando de dianteira. Então carregou a frente de frenar tal, tá, tá, tá, fecha aqui o guidão então, e já era. Se é pra fora, ele faz isso aqui, ó. O que acontece? A traseira estava saindo. Então aqui, muita inclinação, né? Carregou bem a frente já tá! E aí, inclinadaço, supercosta a mãe. Cara. Então, se você for é fazer essa técnica de sair no grifo desse jeito, perna mais aberta. Perna mais aberta para deixar mais margem de pneu. sabe é nessa hora que o raspadorzinho vai embora. Mas molho o raspador, deixa um pouco ela mais em pé. Entendeu? E já era, porque às vezes o que eu quero te falar é o seguinte: a gente acha que na frenagem é onde você vai ganhar tempo e não é, é na reaceleração. Então não adianta você deixar pra frear no Deus me livre, chegar carregadaço e botar aqui, às vezes muito inclinado, que você perde e vai embora. Então, por exemplo, cada 2km, já falei isso, é repetido, mas eu falei: não, cada 2km a mais que você tá é 0,150 a menos de tempo. Então você ganha tempo nas acelerações e não nas frenagens. Outro exemplo clássico: você está vendo corrida de moto. Começa a batalha entre o primeiro e o segundo, o terceiro chega. Por quê? Porque começa a disputar na frenagem. Quanto mais adentro, mais a curva fica cagada o passo, a aceleração fica porca e já era. E se está rolando a briga entre o segundo e o terceiro, o primeiro começa a abrir. Por quê? Porque acontece o mesmo efeito aqui. Então não tenta buscar deixando a frenagem por último. Sempre trabalhando a reaceleração. Quanto você acelera antes, melhor, entendeu? É isso. Mas tava legal o rolezinho. Eu ficaria mais essa bateria atrás do fininho. Tava, tava legal, velho. Aqui, ó. Podia ter jogado um pouquinho mais para fora para aproveitar mais, ó. E você já tá entrando bem antes, ó. Ele entrou melhor que você, ó. Tá vendo? Ó. Ele dá a mão bem mais luxinho. Você foi dar a mão... No mesmo timing que você ouviu ele, e ele estava num traçado bem mais legal, um pouquinho mais em pé, ó, que o joelho nem está tanto no chão, telefone tocando, telefone tocando é não. e você já devia estar tá tudo debruçado e já era, entendeu? Então não adianta é, forçar, mesmo que seja uma moto de baixo, num traçado errado e principalmente muito inclinado, tá? Lembra disso, joelho encostou, menos acelerador, joelho está levantando, desencostou, acelerador e grifo. Beleza, filhinhos? Bom, é isso, espero que você tenham gostado desse cenário de quedas. Tamo together. Obrigado a todos os filhos pelo e-mail. Se você já mandou um e-mail, como eu falei no começo, não tenha pressa. Você será atendido e é nós isso.